Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da Genial e essa nossa live é para falar de fundos imobiliários. Toda virada de mesa a gente faz esse encontro para que a nossa colega aqui, Isabela Suleiman, analista de física aqui da Genial, possa apresentar as atualizações que ela fez na carteira recomendada. Tudo bem, Isa? Tudo bom, Denise. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, maravilha. Então vamos lá. Você fez muitas alterações, mudou muita coisa um pouquinho? Não, fiz poucas alterações, na verdade eu incluí dois novos fundos e retirei um. Tá, isso eu explico mais para frente, foi uma decisão um pouco tática. E tem alguns fundos que tem bastante resultado acumulado para distribuir em dezembro, que é o último mês do semestre. né? Para quem não sabe, todo fundo imobiliário, a cada seis meses, ele tem que distribuir 95% do resultado acumulado. E o dezembro é o último mês para ele distribuir esse resultado. Então, coloquei ali na carteira para a gente conseguir ver isso. Ah, que ótimo. Então, mas antes a gente começar a falar do, dos fundos, mesmo que você está acreditando que podem ser boas oportunidades agora. Da suma geral, gente, como é que foi o mercado em novembro, por favor? Sim, o mercado foi bem negativo, tá? A IFIX fechou em queda em quase todos os pregões do mês de novembro. Salvo os últimos dois, todos foram muito negativos ou muito pouco positivos, tá? Foram mais ou menos 20 pregões de queda. Então, o IFIX chegou a cair 4,5% no mês. Nos últimos dois pregões ali, bem na rabeira, começou a voltar um pouquinho fechou em queda de 3,64%. Tá? os principais fundos que caíram fundos de tijolo tá é, perdão fundos de papel FOF é, e fundos de logística então foram os fundos que mais sofreram é, shoppings caíram muito também por causa do comércio também expliquei um pouquinho na carteira a gente chega lá os mais resilientes os que menos caíram foram os de papel de certificados de recebíveis tá esses foram que tiveram uma leve queda mas também fecharam em queda no mês de novembro Maravilha, então mostra pra gente as atualizações que você fez, Isa, Vamos por favor. Lá. Na tela aqui, tá compartilhando minha tela? Foi tá. show. É, então eu estou aqui no site do Genial Investimentos para mostrar que qualquer um pode ter acesso. Vem aqui no Genial Analisa, dentro de conteúdos, carteiras, fundos imobiliários. Aí aqui tem todas as minhas carteiras, desde que a gente começou a publicar no site, tá? Uh, carteira de dezembro. Então falando um pouquinho aqui do mês negativo. Uh, Aqui eu encontrei duas justificativas, tá? Bem breve que eu vou passar, para queda tão brusca no mês de novembro que foi... Uma maior atratividade da renda fixa, então muita gente vendendo ativos de renda variável para ir para a renda fixa, tá? Preferindo não assumir o risco de investimentos em bolsa. E uma redução da liquidez nos fundos imobiliários, tá? Então fundo imobiliário, para quem já acompanha aqui há algum tempo, sabe que eu sempre falo que fundo imobiliário tem uma liquidez baixa, tá? Principalmente quando a gente compara com ações. Então a gente vê essa liquidez cair mais um pouco, tá? Uh, para as alterações da carteira já, a carteira de renda eu fiz uma troca aqui estratégica porque é, eu vejo que o Vino estava distribuindo o resultado tá, que ele tinha acumulado, esse é o último mês para ele distribuir, como a gente havia comentado, ele estava linearizando os dividendos e vai, vai ter um dividendo um pouco mais baixo no próximo ano optei por retirar já, já ele da carteira e colocar o HGRE, tá? Porque o HGRE tem mais ou menos 3 reais de resultado acumulado que ele vai precisar distribuir nesse mês de dezembro, tá bom? Uh, então esse fundo ele entra e ele também tem alguns reajustes de contratos, então a perspectiva é que uh, ele saia do 0,69 centavos, que é o que ele está distribuindo de base, uh, e suba um pouquinho para o ano que vem, tá? Então esse fundo é o novo entrante da carteira de renda, tá? Uh, falando um pouquinho da performance da carteira de renda no mês de novembro, a carteira de renda caiu 3,96%, tá? com 8% de 0,8% de dividendo, versus o 3,64% de queda do IFIX. O fundo que salvou a carteira né, foi o único positivo, foi o MCCI, Fundo de Recebíveis da Mauá, uh, e o maior detrator foi o Fundo de Logística BRCO tá? Uh, minha visão, o BRCL ele caiu porque ele tava distribuindo 0,57 centavos de dividendo, tá? Quem acompanha o relatório viu que ele fechou alguns contratos, estava em período de carência, desconto, etc, e vai ter um aumento de 3 centavos, que ele já aumentou, ele divulgou no último dia útil de novembro, tá? Então a minha visão é que esse aumento de dividendo ainda não estava precificado, uh, por isso que o mercado bateu tanto no fundo no último mês, tá? Uh, a carteira de valor também entrei o HGRE tá porque ele vai aumentar dividendos e como é, em fundos imobiliários se esse muito muito dividendo recorrente esse é um fundo que tende a ter uma valorização muito expressiva para quem está acompanhando desde de ontem de manhã até hoje mais ou menos uma hora atrás, que foi a última vez que eu vi, ele já estava tá com alta de quase 10% no mês, tá? Então, é uma alta bem expressiva. Muita gente precificando aí esses R$3,00 que ele vai distribuir esse mês e um aumento de dividendo vindo no, no próximo ano. Por isso que esse fundo aqui entra na carteira de valor, justamente para pegar essa valorização do fundo. Também entra o KNCR, tá? O KNCR é o fundo da Quinea, é que tem praticamente papéis CDI somente, tá? Ele tem mais ou menos 85% da carteira em papéis CDI. Uh, e ele é um fundo que vai conseguir pegar esse aumento de elevação de juros que a gente tá participando, Tá? Minha visão, o fundo está bem descontado, ele vai ter um aumento de dividendos. O dividendo ainda vai ficar bem volátil nos próximos meses, tá? Mas a cota está muito descontada pelo potencial do fundo. Então o fundo entra aqui com a perspectiva de valorização. tá? Uh, desempenho do fundo no me, da carteira de valor no mês de novembro, tá? A carteira de valor caiu 5,75% versus 3,64% do IFIX, tá? Uh, o maior detrator da carteira foi o MOL11, muito em linha aqui que a gente viu que o resultado de novembro das vendas do comércio foi 1,3% menores do que o do mês imediatamente anterior, tá? Então, a gente vê que isso pesou um pouquinho na cota, principalmente de shoppings, por essa desaceleração de, do comércio, tá? Uh, quem não sabe, shopping tem um percentual do, do aluguel, que é variável, é com base nas vendas, então isso influencia, assim os dividendos pagos, tá? Uh, e não teve nenhum fundo que fechou positivo na carteira de valor, tá? Uh, desempenho aqui acumulado versus o iFix. A carteira de renda está caindo 5.58, valor 11.91 e o iFix 10.69, tá? Le vale lembrar que o objetivo das duas carteiras é bater o iFix, tá, a longo prazo. Alguns pontos aqui que a gente precisa ficar de olho esse mês que podem influenciar os nossos investimentos. A PEC dos Precatórios, a gente vê como levemente positivo porque ele vai falar quanto efetivamente vai ser os, o gasto público. Ele não é 100% positivo porque é, a gente está aumentando o teto dos gastos tá? Mas também não é negativo porque ele tira aquela penumbra da gente não saber até quando o, até quanto o governo vai gastar no próximo ano com eleição vindo, etc. Então aqui é negativo porque a gente aumenta o teto, mas é positivo porque a gente tem um limite do quanto vai ser gasto, tá? Uh, o real continua enfraquecido e vem pressionando a inflação, tá? Uh, então a gente vê que, que a inflação continua vindo acelerada, apesar do IGPM ter mostrado uma desaceleração no último mês, a inflação ainda está vindo bem pesada esses últimos meses, uh, então isso aqui é um ponto que a gente tem que ficar bem de olho, um, apesar do preço das commodities agrícolas eh, e minerais estarem aí aumentando, que pode ser positivo, que a gente exporta bastante, mas é um ponto aqui de atenção. Uh, vale lembrar aqui que fundo imobiliário repassa a inflação, tá? Uh, Selic aumentando, tá? 9,25% no final do ano, batendo 12% no final do ciclo de aumento, que a gente vê no primeiro trimestre do ano que vem. Então, isso aqui é negativo para os investimentos, justamente por aquilo que eu comentei de tirar a atratividade dos ativos de risco. tá uh, A pandemia, eu coloquei como cautela, isso aqui foi um ponto que eu discuti muito na última semana, porque a gente está indo super bem na vacinação, quem está vendo São Paulo é exemplo de vacinação no mundo, uh, porém, tem uma nova variável, a variável variante Omicron, se é que eu falei errado... Omicron. Omicron, isso. É, ela tá vindo, a gente ainda não sabe o efeito dela, apesar de estarmos um pouco otimistas, achando que não vai ser tão grave quanto a o primeira onda que a gente teve lá em 2020, a gente precisa ficar de olho, tá? É uma variável que precisa estar ali no radar, a gente tem que esperar um pouco a evolução para conseguir prever alguma coisa. De forma geral... Se a gente esquecer essa variante, a gente vê um país que está começando a tirar as restrições de circulação, comércio começando a voltar, população majoritariamente vacinada, tá? Setor de serviços sendo muito puxado, principalmente segmento de serviços à família, que são garçons, são atendimentos de de bens, de serviços consumidos pela família, é shopping, é loja, é restaurante, etc. E isso vem puxando bastante o PIB, tá? Foi o segmento que mais sofreu no ano de 2020 e metade do ano de 2021. E ele é responsável por 60% do PIB brasileiro. Hoje em dia a gente vê que esse segmento de serviço já está melhorando um pouco. É um dos grandes motores que vem impulsionando o PIB, tá? Uh, falando rapidamente aqui, tá? O KNCR, que é o novo fundo que está entrando, ele tem uma liquidez média diária de 15 milhões de reais, então todo mundo que vive de fundo com liquidez acima de um milhão de reais, esse aqui é uma boa opção, tá? O uh, um fundo de papel daqui, né? Tá? É, não tem taxa de performance, tem 1.8 de taxa de administração, é a maior parte da alocação por devedores está em escritórios e shoppings, tá? Apesar aqui de serem segmentos que são impactados pela pandemia, uh, são segmentos com bons eh, devedores, tá? A carteira, quem quiser ler aqui, eu até coloco aqui os maiores devedores, que é JHSF Malls, BR Properties, MRV, então são devedores de qualidade dentro da carteira, com spread médio de CDI mais 2.4 e prazo médio de 5.6 anos, tá? Então é uma carteira com boa qualidade, e boa rentabilidade, bom spread acima do CDI, tá? Não é uma carteira também muito longa. Então, esse fundo está entrando aqui. Uh, quem quiser ler mais, eu, eu dou uma boa pincelada aqui na tese do fundo, na recomendação, mas eu não vou gastar muito tempo de todo mundo que está assistindo. Uh, e o HGRE, que é a grande aposta desse mês, né? Uh, ele é o fundo de lives corporativas, ele é o fundo do Credit Suisse, tá? Ele está super descontado. Quando eu coloquei ele na carteira, estava 118,90. A patrimonial vale reais. Uh, mas aqui vale eu comentar o que está acontecendo com o fundo para ele estar tá tão, tão descontado. Eu até comento aqui no texto, mas uh, ele tem o prédio Paulista Estário Torre Martiniano, tá? São dois prédios que passaram por reforma. Torre Martiniano ainda não não está entregue, tá? Ainda está em reforma, vai ser entregue no primeiro tri do ano que vem. Uh, então, ou seja, isso aqui é responsável por mais ou menos 20% da vacância do fundo. Ele é um fundo que tem bastante vacância. Na minha visão, isso já está precificado na cota, tanto que o fundo é negociado ali perto dos R$ 6.600 por metro quadrado na Bolsa, que não faz o menor sentido para ter prédios negociados na Paulista, na Berrine, ter o Jatobá, tá? Então, uh, tá excessivamente descontado, apesar da vacância ser alta. Além disso, ele tem o um resultado que eu comentei, que eu até escrevi aqui, de 3,46 reais por cota de resultado acumulado, tá? É, esse resultado tá vindo de algumas vendas que o fundo fez, tá? De ativos com ganho. Uma das vendas que foi a mais recente, foi a que mais trouxe resultado, foi da Torre Martiriano que fica na Faria Lima, lá mais para Pinheiros, perto do Largo da Batata, tá? Uh, que trouxe mais ou menos R$3,00 de capital para o fundo. Então, a gestão conseguiu fazer, fazer bastante venda de tijolo com grande capital. E esse grande capital vai ser distribuído para os cotistas. Então, na minha visão, reforça a qualidade da gestão, apesar da vacância estar alta, é explicado pelos. Ativos estarem retrofits são ativos que estão, os dois estão na região da Paulista, Barra Jardins, que é uma das regiões que também sofreu bastante com vacância, mas a gente está vendo voltando. Quem acompanha Fato Relevante está vendo que praticamente toda semana alguém aluga um andar lá na Paulista. Então, é uma região que já está voltando. Minha visão, esse fundo volta, a vacância vai diminuir bastante ao longo do ano de 2020, além desse resultado que vai ser distribuído em breve, tá bom? Maravilha, perfeito, Isa. Então, ó, a gente tá. reforçando, todo mundo tem acesso à carteira recomendada, a Isa mostrou aí o caminho, mas o Deilson também colocou o link para vocês poderem ler com calma, com tranquilidade depois, tá? Tem umas perguntinhas aqui, Isa. É, o Wilson pergunta, boa tarde, Denise Isa, o PVBI11 uhum. e o BRCR11 seriam uma boa estratégia para ganho de capital no longo prazo? O BRCR11, isso provavelmente deve estar falando por causa do desconto da patrimonial, tá? A minha visão, ele tem que ser negociado com desconto mesmo, porque ele tem uma parte alocada ali num, num ativo, que é o CG é a GESP, que fica fica numa região que não faz muito sentido para ativos de escritórios, tá? Então, ele tem realmente que ser negociado abaixo, na minha visão foi comprado lá atrás, um pouco acima do preço que valia, e é um ativo que dificilmente vai ser locado no mercado como está hoje. No mercado que está mais pro locatário, que é o um mercado com menos de 10% de vacância, uh, esse ativo poderia ser locado, mas hoje em dia esse ativo vai ficar lá muitos anos vazio, tá? É, o PVB eu já gosto mais, tá? Até tá na minha carteira recomendada. Ele é um fundo de lajes prime, ele tá bem descontado, tá? É, eu, a minha visão, ele está sendo negociado a 20, 22 mil reais o metro quadrado, fica em volta desse valor. Uh, sendo que as últimas negociações na região onde ele tem esses ativos, tá em volta de 33, 35 mil reais ao metro quadrado. Tá super descontado. Quem tem visão de longo prazo, ele é uma boa opção, tanto que ele tá na minha carteira para ganho de capital, tá? Gonçalo pergunta, boa tarde, se o Vino 11 tinha uma renda não recorrente, ele não deveria ficar de fora da carteira de renda? Ele tá na carteira de renda? Não, deixa eu ver aqui. Ah, tá. O é, que que eu coloco, né? Ele tava na carteira de renda. Por quê? Ele tem um ganho não recorrente, mas o que eu estou vendo, tá? Se o dividendo vai se manter. Quando eu coloquei ele na carteira, ele distribuía por volta de 55 centavos por cota com perspectiva de aumento. Eu sabia que ia ser por seis meses, tá? Por isso que ele ficou na carteira durante seis meses praticamente. É, ele tinha uma, um potencial de upside de dividendo. Eu sabia que abaixo dos 55 não ia vir, por isso ele veio na carteira de renda, tá? É, agora que ele está diminuindo, ele está saindo da carteira de renda. O Rio que pergunta, a pergunta dele é complicada, mas eu queria que você falasse para ele, como hum. é que, o que você acha? Ele diz o seguinte, se tivesse colocado 300 mil nos últimos três meses, saberia dizer o resultado? 300 ou 100 mil, ele diz aqui. No quê? Acho que na sua uhum. carteira. Mas ah, é... tá aqui. Tá aqui. Você tem esse, essa conta ah, aí? Ah, a conta ah, não, é, mas gente. dá para fazer. Tô, tô, tô. Não, a conta não, tem a porcentagem de ganho. Tenho, ah, tenho. então tá muito melhor. Eu não sabia que você tinha isso aí tão fácil, ah, não. Tá então, aqui, beleza. Ó, mês a mês. Você põe aqui o mês que você quiser ter entrado e tá aqui. Então, dá para fazer a simulação, tá, Rico? Depois você dá uma olhadinha lá na, na carteira, vê ali a rentabilidade e faz a continha, tá? O Adelmo diz, invisto em Fis, faz 11 anos, conheço gestores de todo o mecanismo de mercado. Está comprado em Deva11. Você gosta de Deva11? Ah, eu acho ele muito high yield. Eu acho que assim, o risco não compensa O ganho que ele tá trazendo tá? High yield, quer dizer que ele é arriscado? O que, que é high yield? Ele, high yield são... É... A gente usa o termo high yield para crises que tem garantias que não são tão boas, tá? Tem devedores que não são tão bons. A minha visão é que a gente está no mercado complicado, inflação acelerando. Você acha realmente que se você aumentar a dívida em 25%, que é mais ou menos 10%, 12% de inflação mais 12% da taxa pré, o inquilino que já não é tão bom, o devedor que já não é tão bom, ele vai conseguir te pagar... Ah, Aí fica o questionamento, né? A minha visão é que hoje tem fundos high grade ou middle risk que estão pagando tão bem quanto um high yield, tá? Você não está pagando ágil e não corre esse risco aí de default. Então, high yield é que tem risco alto e high grade é que tem risco baixo? Isso. Tá, jóia. Vamos lá, mais uma pergunta. Antônio, qual a sua visão para o BBPO11? Já foi muito bom. Será que recupera? A gente é fundo de agência, assim. Eu fiz até uma live com o Ricardo Vieira. De agência Vieira. bancária? É, de agência hum. bancária do Banco do Brasil. Fiz uma live com o Ricardo Vieira. Ele, ele, ele fez uma, uma uh, estratégia tática ali, tá? Que era para ganhar um ganho de capital, para fazer um ganho de capital, porque o fundo tava super descontado e já se sabia, mais ou menos naquela época, já tem uns três, quatro meses, o quanto que ia haver de extrato E a gente via que tava sendo precipitado Especificado um distrato muito maior, tá? Fez um ganho de capital, mas não é um fundo que... É, ele tem que mudar a estratégia, né? E não, também não sei se ele vai mudar, que não é o objetivo dele. Então, assim, não, não gosto. não vejo futuro em agências bancárias. Conrado pergunta... Isa, o RB... Enxergo... Qual que é isso aqui? RBRF. Ah, isso. Ele pergunta se esse é um, fo... é um FOF de boa liquidez é um fof de boa liquidez, boa gestão, com bom dividendo, recorrente e a cota já caiu muito. Será que já não vale? Tá na carteira? Aham, muito tá bom. Aqui, então, ele negocia 2.4 milhões, ele tá super descontado, tá? Uh... É, aqui os dividendos permanecem aí por volta de 60 centavos, não deve subir muito, tá? É, porque tá difícil de fazer ganho de capital, se bem que esse mês está tudo muito louco, uh, mas deve ficar ali em volta de 0,60 centavos. Uh, ele tem um resultado acumulado ali também para distribuir esse mês, tá? Uh, e quem sabe a gestão consegue fazer um ganho de capital, mas é um fundo que eu gosto muito, tá super descontado e está na carteira recomendada. Maravilha, são essas as perguntas. isa mais alguma consideração final? Podemos encerrar? Só isso, gente, se vocês tiverem dúvida, podem mandar perguntas e a gente aí. Joia, então, gente, quem estiver assistindo essa, essa live depois que ela foi pro ar, ou seja, gravado, deixa as perguntas nos comentários, né, Isa? Que depois é. a Isa vai lá e responde, tá bom? Outra coisa, toda quarta-feira no fechamento de mercado tem a participação da Isa Analisa e toda semana tem também tem o um programa dela, que fundo é esse? Faz um mechão do seu programa da semana. Exato. Semana que vem, na terça-feira, eu vou receber o pessoal do da Quasar, tá? A gente vai falar a respeito do fundo Cami, que é um fundo de recebíveis da Quasar, tem uma tese bem diferente, é um fundo relativamente novo, tá? Uh, mas é um fundo que vem entregando bastante dividendo tem muita gente me questionando. É, até entrando aqui na que a gente estava falando de high grade, high yield, uh, ele tem boas garantias, tá? E ele pega algumas empresas que estão, que não estão com uma... Qualidade de crédito tão boa, mas tem alguma chavinha ali para virar que ele consegue melhorar a qualidade do de pagamento dele, tá? Então, eles têm essa tese de pegar um ativo que é um pouco mais high yield, mas tem alguma probabilidade de melhorar o rating dele. Aham, então imperdível. Que dia e que hora? Vai ser terça-feira, às 19h. Maravilha, estão todos convidados. Gente, se inscreva no canal, clique no sininho. Toda semana a gente fala de fundos imobiliários por aqui. Obrigada, Isa. Obrigada, Denise. Tchau, gente. Até a próxima. Compre, venda e acompanhe sua carteira de ações de forma simples e intuitiva. Depois que você entrar no aplicativo da Genial, aqui embaixo à direita, clique em Bolsa Fácil. Esta primeira página é para você listar os seus ativos favoritos, tendo em carteira ou não. Pode escolher entre estas sugestões ou fazer uma busca pelo nome da empresa. Depois, é só segurar e arrastar para colocar os papéis na ordem que quiser. E dá para visualizar os papéis pelos gráficos também. Em seguida, vem a lista das mais negociadas do dia e depois das maiores altas. Quando clicar em Minha Carteira, aparecem todos os ativos que você tem e que são negociados em Bolsa. Aparecem as rentabilidades total e a distribuída entre os investimentos. Clicando em cada ativo, você vê detalhes, como gráficos de linha e candle, com os desempenhos de um dia a 12 meses. Clicando e arrastando o dedo, você vê a cotação em diferentes datas. E clicando aqui, você consegue ampliar o gráfico. Aqui ao lado, você vê o book de ofertas. No centro, os preços de compra e venda da ação. E nas extremidades, a quantidade de papéis naquele valor. Se quiser vender, é só clicar aqui. Muito bem, lucro nesta operação. Para comprar outro papel, é só clicar na ação e depois em Comprar. O resultado estimado das suas movimentações está logo aqui, em Resultado. E só para não restar dúvidas, saldo é o que você tem em conta corrente. Limite é o valor total disponível para quem aderiu ao produto Limite Fácil aqui da Genial. Dependendo dos seus investimentos na casa, ele amplia o volume de recursos para novas aplicações. Este foi só um resuminho do que o Bolsa Fácil te oferece. Enfim, uma ferramenta que facilita a vida de quem quer investir. Exclusiva para quem é genial.